Olá pessoas, hoje falaremos sobre por que usar docker. Apresentaremos alguns bons motivos para usar docker, tá? tanto para desenvolver como para a produção. É bom deixar claro que esse vídeo representa a minha opinião, tá? então é possível que ela esteja errada, certa, tal. se você não concorda, comenta aqui embaixo, a ideia é exatamente essa. Primeiro, um dos motivos é que seu ambiente de dev seja igual de produção, ou ao menos o mais próximo possível, e o docker pode ajudar nisso. Temos alguns arquivos aqui, para mostrar exemplo, e o que a gente vai fazer o teste aqui, vai mostrar para vocês, é o Docker Compose tá? o que a gente faz nesse exemplo como vocês podem ver aqui no Docker Compose eu tenho um ambiente web e um que conecta em Redis tá? eu não vou explicar o que é Docker Compose, como é que funciona caso você não saiba nada sobre Docker Compose entra no link aqui do lado tá? você vai, vai aprender o que, como funciona o Docker Compose então, como vocês podem ver eu tenho apenas um Docker Compose File, e que ele especifica o mesmo o, a, as mesmas configurações que eu tenho para desenvolvimento, eu teria para produção. Por quê? Nesse caso aqui, um caso exemplo, eu, eu passo uma variável, que é a variável, minha variável de ambiente, enviapp, e que ele vai persistir dados, em dados underline dev ou dados underline prod, por exemplo. Claro que é um motivo bem simples, é uma forma de fazer bem simples, Tá? É possível que no seu caso seja muito mais complexo. Eu apenas dei um exemplo aqui de como isso pode ser feito. Então, você pode, no mesmo arquivo, ter várias variáveis e isso ser passado e você configurar o um ambiente de acordo com essas variáveis. É basicamente o mesmo ambiente, mas muda algumas pequenas coisas para que a produção seja diferente da, do, do desenvolvimento, só, só apenas o necessário. Portabilidade. A ideia do Docker é que você crie pacotes, né? que as aplicações sejam pacotes executáveis com todas as suas dependências dentro dele. Então, é o fim do famoso na minha máquina funciona. Tá? Então, se você funcionou na sua máquina, tem que funcionar em qualquer outra. E o Docker, um dos motivos deles, um dos bons motivos para usar, é que ele ajuda você nisso. Para gerar meu pacote, eu tenho um arquivo, que é o dockerfile, e nesse arquivo tem todas as informações que eu preciso para gerar meu pacote, minha aplicação. Tá, com todas as dependências e tudo mais. Então aqui o que, é que eu faço para gerar o meu pacote? Eu gero um build, né? Que basicamente é eu faço um build do, da, desse meu Dockerfile file aqui. Ele está gerando. E agora eu pego esse, esse pacote e subo na nuvem, né? Pega aqui. Uma vez que esse pacote esteja na nuvem qualquer pessoa pode ir lá dar um docker pool e baixar essa imagem, ou seja, eu tenho um pacote pronto a ser executado em qualquer coisa, com todas as dependências lá dentro, tá? Então, é um ambiente altamente portável. Então, não terá problema de você executar ele, de você não executar ele, porque tudo que precisa está dentro dessa, dessa imagem, tá? Então, portabilidade existe. Padronização de ambiente. Desenvolvedor novo, ambiente igual. A ideia é que você tenha um ambiente né, no qual... Por exemplo, aqui o Dockerfile é um caso desse, o novo desenvolvedor baixa esse Dockerfile, já sabe qual Python que ele vai usar, já tem todas as dependências, já tem todas as informações aqui. né? Então, aqui quando você entra aqui no, no Requirements, você vai ver todas as bibliotecas que ele utiliza. né? Todas as bibliotecas que você precisa para rodar a sua aplicação. Então, a padronização está aqui, né? está dada a padronização aqui do seu ambiente. tá? Então, padronização existe. Existe sim, né? Claro que você tem outras N maneiras de fazer, mas essa é uma delas. Comunidade, né? Então, todo desenvolvedor, né, já Sempre que desenvolveu software livre, por exemplo é, Antes de iniciar a desenvolvimento Sempre falava, Pô, será que já tem um software Parecido com esse para eu usar? Né? Então todo mundo entrava no GitHub, SourceForge E afins, para ver se já tinha um software Parecido para não precisar fazer do zero O Docker proporcionou isso para a infraestrutura tá? O Docker proporcionou infraestrutura e a gente tem Uma comunidade que é o Docker Hub O Docker Hub é uma nuvem De dockers né? Que foi a nuvem na qual eu subi o meu, A minha imagem lá então, você chegando aqui, você pode pensar assim, por exemplo, um exemplo que eu usei aqui, o Protractor. Eu quero fazer um teste funcional, eu quero subir uma infraestrutura do teste funcional e quero ver se alguém já usou o Protractor para fazer isso. Então, eu entro aqui, busco o Protractor e vejo as pessoas que fizeram. Por exemplo, eu vou buscar esse aqui, que tem 10 estrelas e 489 pulls aqui. 489 pessoas baixaram essa imagem. Na verdade, 400 foram, já baixaram essa imagem 489 vezes. Você dá um clique aqui. E você vê o readme dela aqui dentro, né, que a pessoa fala, os comentários que as pessoas falam que já normalmente são problemas, elas, as pessoas vão comentando, então é bem bacana você perceber, se você não confiar nessa imagem, por exemplo, você pode baixar o Dockerfile, né, dessa imagem e você gerar a sua própria imagem com as suas modificações. Então, aqui está a comunidade que a gente não tinha, por exemplo, tá? Então, pessoal, esse aqui é, foi um vídeo rápido, se você acha que tem coisas ainda a se colocar, se você acha que tem alguma coisa aqui que não faz sentido algum, que o Docker não faz isso, que eu estou mentindo, por favor comenta aqui a ideia, essa é essa, meu inicial debate, vamos conversar, vamos discutir. Muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo.